E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando online enfrentando o Rio. Confira o vídeo até o final, comentem para eu falar com vocês também e também se inscrevam no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. Bora pro vídeo. Yeah! Nossa, meu, Ryuta veio bem diferente Samurai Agora você vai ver irmão. Vai ficar pelando com essa magia Eu treinei minha cabeçada Que eu tô errando Vai ver. Lá, lá, lá Querer me agarrar nada Me aproximando Preciso virar isso. Cai cair nesse canto. Yes! é um pouquinho. Pilão aéreo! Oh my God! Agora você vai ver. Puxa vida! Eu fiz a leitura errada. Achava que ele ia pular. Só fica dando um back dash. Oh. Ai! Tô morrendo! Calma! paciência, chegar pra dar meu. Que não deu pra dar meu filão! Essa <risos> mãozinha! É aí é, é, um pouco também. Me aproximando na paciência. Tá, cara! Virar esse jogo, gente. Lariate! Toma de novo. Tchau, amigo! Ufa! Final. Fight! Eita! Mãe! Dá onde vem a miséria? Putz, é, é. Eita Deu o e aqui, meu Agora você vai ver Saiu do meu pilão, né, seu safado Tá parecendo mais um predador Com esse cabelinho De novo Que maldade Você teve comigo Ah, não, cara Pra cima, gente. Fica aí. Vai, yes. Agora eu posso dizer que é o um verdadeiro comeback. Olha. Meu, se eu tivesse ido pra cima, eu teria morrido. You win. Round 1. Fight! Agora é minha vez de enfeitá-lo. Tá, Bruno. Toma aqui, ó. Pilão na cara. Ajeitando o cabelinho do predador. Adorken. Ele caducou tá esse rio. <risos> Chega, né? <risos> Nossa! Putz! Preciso virar isso de novo, gente! Ah! Toma! Filão! Acima! Oh. Tá pequenino! Continua, toma, pilão! Vai tudo! Não foi! Meu zangão se jogou. A Fica aí dando seu rabo pra você ver. Ah. U. Aí não dá, cara. Eita. Pro chicáuter, é? Né? Toma! Você solta o seu VT, eu solto o meu CA! Uh, meu! Eu deveria ter defendido. Ah, esperança. Ah, dá seu comprei sozinho. You win. Pessoal, veio mesmo... Uma amiga aqui pra jogar. Vamos lá enfrentar esse personagem de novo. Esse rival. Ah, tô apanhando. Ah. você vai? Toma, pilão. Tô aqui se deslizando na água. Hoje não. Cabeçada, cabeçada. Olha. Toma a mãozinha. Eu também tenho. <risos> Pensei que eu esqueci. Foi. Eita. Toma cuidado para ele virar um jogo aqui. Putz, eu deveria lembrar da, dessa farofa. Toma aqui. Pilão! Pessoal, torçam por mim? Valeu pra vocês estavam acompanhando até agora, gente. Acabar com esse... Puxa vida! Tá, preu! Oi. Yes! Toma cabeçada! Oriá! Ai, gente! Eu deveria ter adivinhado! Safarofa NÃO! Essa farofa me atrapalhou. Não acredito, mano. Eu preciso vencer. Vai, ver mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ai, eu errei também. Ai, que raiva. Não é fácil. Acho que dá torcer pro amigo errar. Toma! Pra cima. Toma pilão! Ai! Nem pra ter tomado o meu agarro duro. Eita! Acabei tá esperta. Oh my god, agora você vai ver. Vai, solta o seu raduco pra você ver que você vai tomar. Para te de defender. Eu pulei. <risos> Eu pulei. Cadê <risos> ele soltando Duque? <risos> Eu já tinha pulado. Round one. <risos> Fight. Adúlque. Tá. Ah, Rio. Tá ah, nevoeiro. Toma. Puxa vida Gente Ah Não pery Você vai ver Ah, cara Não Ah, meu essa luta deixou cansado. você vai pra, pra cima. Fica aí! Continua aqui. Yes! Vou fechar bem bonito! Ah, olha aí! <risos> meu fez meu Tá valendo. o importante é ganhar. Ficar prestando atenção, preciso não virar o jogo. Toma! Bem na minha ajoelhada. eu tentando chegar perto, mais rápido. Olhar. Cabeçada! Yes! Vitória bonita! Agora eu não erro! Oria! Obrigada, obrigada, meninas! E é isso aí, pessoal! Obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui! Valeu por se inscrever no canal, comentar... E acompanhar sempre os vídeos. Então até a próxima. Tchau.